Mais um vídeo aqui no canal Apostador Desportivo e desta vez vamos falar aqui da Rivalo, que voltou de cara nova e oferecendo algumas apostas gratuitas. Para quem já postava aqui na Rivalo, sabe que ela era, não era assim. Ela deu uma repaginada aqui na página. E pelo que eu já pude reparar aqui, ficou mais fácil e mais rápido encontrar os mercados. E também ficou um site mais rápido e mais leve. Já de cara aqui, ela deixou esse menu Bem Vindo à Nova Rivalo. Onde explica algumas mudanças aqui na Rivalo. E eu diria que a mudança principal é que agora não tem mais rollover. E quando é assim, também eles mudam o tipo de bônus. Por exemplo, pelo que eu entendi aqui na Revalo, os bônus serão do tipo você cumpre algum objetivo e ganha apostas gratuitas. Desta maneira você utiliza as apostas gratuitas e não tem que cumprir rollover nenhum. Isso é muito comum em algumas outras casas que eu costumo mostrar aqui no canal. Você clica aqui nesse ícone de presente, nesse ícone de bônus. Você vê aqui que eu já tenho três bônus, sem fazer nada, sem depositar, sem cumprir requisito nenhum. Tem uma aposta gratuita que vence daqui a algumas horas, de R$10, mas abaixo temos essa aqui de R$25, que inspira amanhã. E por último, mais uma de R$10, que inspira daqui a uns seis dias. Isso aqui, como eu disse, eu não fiz nenhum depósito e também é, não cumpri nenhum requisito. Bom, então essa aí é a parte das apostas gratuitas. Basta entrar aí na Rivalo e vir até aqui no ícone de bônus. E vai estar aí as suas apostas gratuitas. Se você não tem uma conta, você abre uma conta e também vai estar aí as suas apostas gratuitas. Tem outras duas promoções aqui com essa mudança na Rivalo. Uma das promoções é esta aqui, a promoção churras com o capitão, Capitão Cafu. Para participar você faz uma aposta de 50 reais até o dia 2 de outubro. Tem que seguir o Instagram da Rivalos que é esse aqui, Rivalo Esportes PR, compartilhar o seu bilhete de apostas no Instagram e marcar Rivalo, e a cada 50 que você apostar, você recebe um ticket para o sorteio o sorteio dá direito a concorrer a um desses prêmios aqui em primeiro lugar ganha uma viagem com direito a acompanhante para São Paulo, para conhecer o capitão Cafu, e duas camisas da seleção brasileira autografadas pelo Cafu, do segundo ao décimo lugar ganha uma camisa da seleção brasileira também autografada pelo Cafu, e do décimo primeiro Primeiro ao vigésimo lugar, uma aposta grátis de R$ 250. Reais. Para usar no período da Copa, a outra promoção aqui na Rivalo é esta Combi Boost. Essa Combi Boost é basicamente as combinadas. Você adiciona vários eventos na combinada e ela te dá um boost nos seus ganhos. Geralmente eles dão esse boost aí nas casas de apostas a partir de, sei lá, quatro, cinco eventos combinados na mesma aposta. Essa nova promoção aqui da Rivalo, a partir de, do, de dois eventos na mesma aposta, ou seja, uma combinada de apenas duas apostas já te dará um boost. Claro que quanto mais você adicionar, maior será o boost. Então é assim que funciona estas novas promoções aqui da Rivalo. Você que não tem uma conta aí e é procura apostas gratuitas, essa é uma boa oportunidade aí, já que ela está de cara nova, ela ainda deve, acredito eu, oferecer mais apostas gratuitas. Então essa é a dica para aproveitar essas apostas gratuitas na Rivalo. O Instagram da Rivalo que é... Rivalo Esportes Brasil. Esse aqui é o Instagram oficial da Rivalos. E caso você queira seguir também o perfil do canal no Instagram. É este aqui, arroba apostador Onde eu costumo postar alguns bônus aí durante a semana aqui no Instagram. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e até o próximo.